Momento poético Nossa senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão Vem, soleníssima, soleníssima E cheio de uma vontade oculta de soluçar Talvez porque a alma é grande e a vida é pequena E todos os gestos não saem do nosso corpo E só alcançamos onde o nosso braço chega E só vemos até onde chega nosso olhar Vem, Dolorosa, mater dolorosa das angústias dos tímidos Turis e burnia das tristezas dos desprezados Mão fresca sobre a testa em febre dos humildes Sabor de água sobre os lábios secos dos cansados Vem lá do fundo, do horizonte lívido Vem e arranca-me do solo de angústias e de inutilidade Onde vicejo, apanha-me do meu solo mal me quer esquecido Folha a folha, leia em mim, não sei que sina E desfolha-me para teu agrado Para teu agrado silencioso e fresco Vem sobre os mares, sobre os mares maiores Sobre os mares sem horizontes precisos Vem e passa a mão pelo dorso da fera E acalma-o misteriosamente Ó oh, domadora hipnótica das coisas que se agitam muito Vem, cuidadosa, vem, maternal Pé ante pé, enfermeira antiquíssima que te sentaste, A cabeceira dos deuses, das fés já perdidas, E que viste nascer Jeová e Júpiter, E sorriste, porque tudo te é falso e inútil. Vem, noite silenciosa, estática, Vem envolver na noite manto branco o meu coração, Serenamente como uma brisa na tarde leve, Tranquilamente com um gesto materno afagando, com as estrelas luzindo nas tuas mãos, e a lua máscara misteriosa sobre a tua face, todos os sons soam de outra maneira. Quando tu vens, quando tu entras, baixam todas as vozes. Ninguém te vê entrar, ninguém sabe quando entraste. se não de repente, vendo que tudo se recolhe, que tudo perde as arestas e as cores, e que no alto céu, ainda claramente azul, já crescente nítido, ou círculo branco, ou mera luz nova que vem, a lua começa a ser real. A lua começa a ser real. A lua começa a ser real. Nossa senhora das coisas possíveis.